Dando prosseguimento, ouviremos nesse instante o senhor Ministro de Estado das Comunicações Interino, o senhor Francisco Ibiapina. Boa tarde. Bom, eu queria iniciar agradecendo aqui a, a gentil acolhida do povo de Rio Verde, né, nas pessoas do prefeito Juraci Martins, e do presidente da Câmara Municipal, Irã Cabral. A gentil acolhida e a calorosa recepção. Não que me assuste, sou piauiense de nascimento. Né? Depois dessa inconfidência, o prefeito vai me culpar por eu ter trazido o calor. Não é isso? Mas, prefeito, me sinto em casa. Muito obrigado eh, por nos ter recebido aqui. O deputado Lizauer Vieira em sua fala, e gostaria de cumprimentá-lo, ponderou sobre a escolha de Rio Verde para ser o início da TV digital no Brasil. Evidentemente, aspectos técnicos foram colocados, localização da cidade, número de habitantes, cadastro do Bolsa Família, quantidade de, de televisões, enfim, vários aspectos objetivos. Mas um aspecto subjetivo, esse não pôde ser mensurado na escolha está se revelando de uma maneira fundamental, que é o envolvimento do povo de Rio Verde nesse processo. A, a integração da comunidade. E aí eu gostaria de cumprimentar o senhor Geraldo Neto. Cadê o homem? Ah, ali. Estava aqui em cima, saiu e colocaram para baixo, né? Agradecer o senhor Geraldo Neto em nome dele e todos os habitantes de Rio Verde. Pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho em prol da digitalização da TV em Rio Verde. No mesmo sentido, gostaria de agradecer o senhor... Perdi aqui tudo já. Deixa eu me achar. O depois. O Fábio Ferreira. Cadê? Também está embaixo? Que é o coordenador do curso de pós-graduação o envolvimento da comunidade, o envolvimento das entidades, das associações, das organizações da sociedade civil nesse processo é fundamental. Os técnicos estão aqui. Presidente da Anatel, João Rezende, meus cumprimentos. Conselheiro Zerboni, que é à frente do Gered acompanha e no dia a dia faz a mediação entre as telecomunicações e a radiodifusão no sentido de implantação plena. Desse processo Marteleto que está aqui com a EAD no dia a dia Fazendo a questão Da entrega dos kits, o acompanhamento A orientação, eles são fundamentais A parte técnica não pode ser negada Mas a presença O envolvimento E o trabalho da comunidade de Rio Verde Com certeza sim Faz a diferença E eu tenho certeza que essa diferença do povo goiano Também vai ser feita em Jatair Assim que a TV Digital também chegar lá uma das primeiras decisões do ministro André Figueiredo ao assumir o ministério foi: vou a Rio Verde. Quero ver de perto como se está dando esse processo. O ministro teve que atender um chamado da presidenta Dilma e está acompanhando-a numa viagem internacional. Mas disse: Biapina, vamos manter a viagem, ela é fundamental. Você vai, acompanhado de toda a equipe, nós estamos aqui com vários servidores do Ministério da Comunicação, o Jovino representando a área técnica da, do Departamento de Outorgas e Comunicações, o Flávio Lenz, que é assessor especial do ministro, para que nós todos possamos captar, aprender e saber como esse processo está se dando em Rio Verde. O desligamento no dia 29 é só um giro na chave, mas aprender como se faz, aprender como se sensibilizar a população, como fazer a pesquisa, como fazer a distribuição, isso nós estamos aprendendo com vocês aqui. Cada etapa, cada passo do que é feito em Rio Verde está sendo acompanhado pelo Ministério das Comunicações e pela Anatel, através do diret no sentido que nós possamos replicar as boas práticas para todo o Brasil. Temos plena certeza que nessa etapa final, começando hoje até o dia 29 de novembro, nós vamos conseguir avançar em triplo, em quádruplo, o que nós já fizemos em Rui Verde aqui. Chegando na data fatal, um percentual atingido e com a plena digitalização em vigor nesta cidade. Muito obrigado.